Qual o ingrediente que não pode faltar na pizza do seu personagem? Pizza. A gente esteve conversando sobre isso. O ingrediente que não pode faltar, e a gente já viu faltando. É orégano, molho de tomate e queijo. E ketchup. Pêssego. Eu acho que só tem cogumelo, né, para comer no reino dos cogumelos. Então, cogumelo. Nada pessoal, Toad. Peperoni. Frango, para me vingar daqueles cuco maldito do malditos dos jogos que ficam... Te... Se der uma porradinha, não gosto uma porradinha, mas uma espadadinha, vai lá e chama 500 milhões de, cuco, de Botar frango. pizza de cuco. Brócolis. O que não pode falta faltar na pizza do Luigi. É um cogumelo verde, porque dá mais vida. Rabo de slowpoke. Capupeira. Whey. Calabresa, porque vai ser picante, bem balzete e eu gosto. <risos> a Pauline gosta de pizza portuguesa, tá? E eu não tenho nada a ver com isso, é porque é coincidência. Eu diria que cogumelos ou flores. É pimenta, aquela pimenta, dedo de moça mesmo. Queijo ricota. Pimenta. Pronto. Irmãos Mario reconhecem a minha voz. Não, pois eu passei um bom tempo trancado no inferno graças a vocês. Onde é que eu tô? Mas eu sou o imortal e logo eu terei a minha vingança. É tudo uma questão de tempo até que eu conjure meu exército de mortos-vivos e de demônios. A E vocês, uma dupla de réis encanadores. Achando que podem derrotar o rei dos vampiros, o príncipe das trevas. <risos> Chega a ser uma piada. Aonde que o seu personagem passaria as férias? Em alguma casa mal assombrada. Eu acho que eu passaria as minhas férias no castelo <risos> com a Luigi. Eu acho que ela gostaria muito de passar uma casa, assim, bem rústica, tipo, tomando um chazinho. Eu acho que a Pete passaria as férias numa praia paradisíaca. Na verdade, eu queria, mas a Pete quer também. E quem não quer? Passaria as férias em Madrid porque lá a BMW é como um Fusca aqui no Brasil. Daria pra quebrar uns bons carros lá. Eu acho que em Gramado, é, né? Mas é claro, em Gramado... <risos> Eu acho que ele passaria as férias em alguma zona industrial. Possivelmente ele se daria bem num Cotton City. Whatever you say, Eggman. Ela com certeza não vai querer descansar em nenhum lugar que tenha castelo ou que tenha orangutan, chimpanzé e macaco, né? Que ela morre de trauma. Meu personagem passaria as férias morto no inferno. <risos> Nunca mais aparecer. Tem uma praia em Zelda Breath of the Wild chamada Hatano Beach. Então, daria pro Link lá ficar de Boênia, na Praia, Eu acho que o Luigi passaria as férias num cruzeiro, mas um cruzeiro diferente, um cruzeiro voador. Um desses navios que o, que o Bowser tem. Qual a rede social favorita do seu personagem e por quê? Uh, rede social, rede social, rede social, rede social, rede uh. social gente, desculpa, é, qual rede social a Pauline mais gosta? Óbvio que é LinkedIn, né gente, uma perfeita, ela sempre vai se preocupar com o status profissional dela. Olha, a Zelda é um personagem meio sério, então talvez um LinkedIn, um Instagram também pode dar uma aí no final de semana. Você sabe qual é a rede social favorita dos irmãos Wario? É o WhatsApp! <risos> Eu acho que é a rede social intergaláctica. Caraca. Instagram, Facebook, nada dessas coisas, nem Orkut? <risos> Entendi. Se a Pete tivesse redes sociais, a rede social preferida dela seria Instagram. Porque eu acho que se a Pete fosse real, ela seria uma dessas princesas blogueirinhas. Eu, eu não tenho rede social. Posso me, me, me expor assim? Hein? O que, que eu colocaria na minha rede social? Ó? Mário, o encanador. A rede social favorita seria o Facebook. No Facebook é fácil a gente soltar os fake news. Twitter ele poderia só escrever, então não precisaria falar. E mais uma vez o link não fala. Eu acho que a Misha é totalmente Instagram. Eu imagina ela postando um monte de stories dela lá. <risos> Olha o meu ginásio. A rede social favorita é o Orkut que é a rede social que tá em alta hoje em dia, não é? Que personagem de Smash Bros. o seu personagem faria um cosplay? Com certeza ele faria cosplay de qualquer um dos Mii Fighters. Eu vou botar a Tifa de Captain Falcon e a Bowser, acho que de Bowser, não? Eu Tava pensando, eu acho que ela faria Da Shake, porque ela é loira E é super disfarçada Eu acho que o Dodor Conseguiria fazer o cosplay do Balsa Acho que algum pokémon É fantasma Eu com certeza botaria a Zelda Pra fazer o cosplay do Zelda Poderia fazer dele mesmo, né? Porque as pessoas acham que ele é a Zelda Então se ele fizesse da Zelda ser o Link O Link faria da Zelda, então ele poderia fazer Talvez um cosplay dele mesmo O Haluigi, ele faria cosplay do Luigi Só que o Luigi vestido de Mr. Que ele era um vilão no Paper Mario. Que, que bosta, só? Acho que ele faria cosplay de todos, porque ele usa uma roupa verde coladinha, né? Então dá para ele se transformar em qualquer personagem. Ah, meu personagem faria o cosplay de Terry, sem dúvidas. Agora, por que de Terry? Ah, porque foi eu que interpretei, porque eu gosto do Terry e ele tá no Smash Bros. E ele é da SNK. Então ele faria cosplay de Terry! Eu acho que o Luigi ficaria muito bem de Link que é aquele do cabelo louro que tem o capuzinho verde Porque o Luigi gosta muito de verde Pergunta isso aqui cara, tá perguntando se o personagem é Marvel ou DC A primeira coisa que veio na cabeça foi o Homem de Ferro da Marvel Eu falei cara, ela é o Homem de Ferro, a Mulher de Ferro E ao mesmo tempo ela me lembrou a personalidade muito do Batman da DC E eu fiquei muito tipo assim. assim Marvel, porque eu prefiro Marvel Na verdade não é questão de preferência né, Marvel, DC Eita, polêmicas com certeza, Marvel. O Ryu já teve tretas com o Ciclope. É mais ou menos comparar, tipo Nintendo e Sega, foi mal, hein, Ricardo? Isso é o tipo de pergunta pra dividir o grupo, hein? Eu diria que o Dodor Arkman, só pela cor da sua roupa, é Marvel. Meu personagem é DC Comics. A Gente, nenhum dos dois é Nintendo. Perfect!